Diariamente eu recebo vários pedidos falando, Marília grave vídeos falando sobre os aplicativos que você utiliza no seu dia a dia, ou então como você utiliza o seu Apple Watch, como eu organizo o meu iPhone. Então eu vou atender esses pedidos e vou passar a gravar também vídeo falando sobre esses assuntos. Eu sou Marília Guimarães e você está no Entendendo iPhone e no vídeo de hoje eu vou falar dos três Principais aplicativos e super práticos que eu utilizo para fotografia. Vamos lá! O primeiro aplicativo é o Peak Play, Post. Por que, é que eu gosto tanto desse aplicativo? Sabe aquele Peak College? É praticamente esse aplicativo, só que eu acho ele muito mais simples de utilizar, você pode fazer aquelas molduras, colocar várias fotos uma do lado da outra, pode colocar também vídeos e assim você pode fazer em um único específico lugar e depois você pode compartilhar. É muito prático e eu não posso me esquecer, você pode colocar também músicas, se permite vídeo, você pode colocar músicas e assim vai, o Play Post ele é bem, bem bacana. Uma utilidade para esse aplicativo que eu faço no meu dia a dia é nas viagens, sabe quando você vai para um determinado restaurante, aí você registrou aquele momento Pegou também um determinado prato, uma paisagem e um grupo de amigos. Você quer colocar tudo isso em uma única foto, em uma única informação para guardar de recordação? Quem é que vai fazer isso para você? O Pic Play Post. Segundo aplicativo é o TouchRetouch, porque ele é mágico. O que é que esse aplicativo faz? Imagine que você está em um lugar para fazer uma paisagem linda pra para fazer uma fotografia E aí quando você fez aquela foto e olhou percebeu que tinha um lixo atrás ou então uma pessoa passou ou então tinha um poste enfim tinham objetos informações que você não gostaria que fizesse parte daquela foto e não adianta você me falar Marília eu volto lá e faço de novo e quando não dá para você fazer de novo, porque isso acontece e muito! Quem é que vai resolver isso pra você? O touch, retouch. Terceiro aplicativo. Terceiro aplicativo? Qual é o terceiro aplicativo? Não posso me esquecer o que faz a mágica no meu rosto! O terceiro aplicativo é o Face Tune. Esse aplicativo serve para aqueles momentos que você está com alguma mancha na pele e gostaria de suavizar essa mancha ou então suavizar um pouco mais a sua testa e até naqueles momentos porque não é toda hora que a gente fica com os dentes tão bonitos e seria bem mais bonito se eles ficassem mais branquinhos naquela fotografia é aí que você pode também aplicar de uma maneira bem prática o facetune e também você pode utilizar para aqueles momentos que você acha que está com o rosto um pouquinho mais largo do que você gostaria, o facetune ele pode afinar e assim você vai ficar bem mais esbelta. Esses são os três super aplicativos, as três super de diglas... Dicas, Diclas, o que são dicas? E se você gostou dessas três dicas e quer aprofundar mais, descobrir os outros segredos que estão ali na câmera do seu iPhone, eu fiz um livro digital chamado Guia Detalhado de Foto e Câmera para o iPhone e nesse livro digital eu conto diversas funcionalidades que você pode colocar em prática no seu dia a dia e eu tenho certeza que elas vão fazer Toda a diferença. Para você adquirir esse book é muito simples. Clique em um link que está na descrição desse vídeo. E assim você vai saber todas as outras informações. Por hoje é só e até a próxima. Aí a vinheta acabou Tantanana.